Aqui é a Jirupoca e hoje eu irei ensiná-los a como fazer uma farm de slime. Primeiro você vai ter que fazer, só que infelizmente, essa farm você faz, pelo que eu saiba, né, você consegue fazer pelo computador, porque você precisa fazer uma coisa que, pelo que eu saiba, você dá pra fazer pelo computador. Você precisa fazer isso. E como você faz isso? Você aperta as teclas F3, não é... F3, tem uma tecla que é pequenininha Fica lá em cima do teclado Tá escrito F3, assim é, Então o ESC tem F1, F2, F3, F4 até F3 Aí segura o F3 e depois clica G Aí você muda isso Eu aí você precisa disso daqui Que isso daqui são as chunks Caso você não saiba E tem várias chunks Você consegue ver que Tem várias chunks Cada chunk tem esses quadradinhos aqui assim e aí, você precisa disso, porque tem as chunks de slime, que são os slimes sp spawnam. E aí, pra saber como que, pra, pra você saber quais são as chunks de slime, você precisa pegar a semente do seu mapa. Como você faz isso? Você aperta T, ou você... e aí depois coloca barra seed, e aí vai aparecer um número. Aí você copia esse número... E você vai ter que ir para um, um site que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é esse site aqui. Pera aí que eu já vou para lá. Aí você vem aqui nesse site e você copia a seed do seu mapa. Aí você clica aqui. E vai aparecer aqui no seu mapa. Esse site é muito útil, que você consegue ver vilas, templos... É, as casas das, das bruxas, etc. E aqui tem os chunks de slime. E aí eu vou escolher, sei lá, essa daqui. E aí você vê aqui nesse cantinho daqui, ó. Você vê... As coordenadas. está tá ali. Menos 229, 138. Ele não mostra a altura, mas a altura é a gente que vai... Você que vai escolher. Menos 120 menos 229 e 138. Aí você volta lá a sua tela do Minecraft. E eu já volto. Aí de, depois quando você já voltou aqui, você vai lá e vou dar aqui TP menos 229. Opa. Aí eu vou pôr aqui 138. E aí eu vim aqui. Pera aí que Lago... Lago aqui um pouquinho. E você vem aqui pra, pra chunk que você tava lá, que você achou. E aí você tem que quebrar até a 40, abaixo dela, na verdade. Eu vou no 37, 37, mais ou menos. Peraí, deixa eu dar aqui a cutês pra aparecer. Aí depois que você veio aqui, você vai ter que ir quebrando até o outro lado da Chunk. Como você sabe quando a Chunk acabou? Quando você acha a linha azul. Quando você achar essa linha azul, quer dizer que a Chunk acabou. E fica mais fácil de ver no escuro. Então... Vamos estar no escuro. Aqui, ó, achei a linha azul. Achei aqui uma tocha. Pra... Iluminar. Opa, cadê Abaixo do chão. Aí você vê aqui a linha azul, então quer dizer que a tica acabou. Aí eu vou virar. E nós saímos em uma caverna que legal. Eu sei que muitas pessoas vêm achar, nossa, como que ela pode estar tá triste de sair na caverna, mas para isso daqui que eu tô fazendo, não é legal sair em uma caverna, porque eu preciso de um espaço fechado, né? E não de um espaço. Ab... Esparso, que é ótimo português o meu, né? Espaço aberto. E por que eu não fechei esse buraco daqui? Eu não coloquei aqui assim. Por quê? Porque o slime, ele dá spawn quando tem uma altura de três blocos. Três blocos, aí ele consegue dar spawn. O que é dar spawn? Spawn é o um lugar onde você nasce. Então, dar spawn quer dizer nascer. Só que não é nascer a tá vida diferente de falar. Só se, acostumam... se vocês puderem se acostumar desse jeito que eu falar. Porque eu vou falar isso muitas vezes nesse vídeo daqui, então... Desculpa se vocês não entender mas é isso que significa, praticamente. E aí você vai fazendo aqui assim, até você concluir. Eu vou... Fazer aqui e depois eu volto, tá? Tchau. Então, aqui eu já, já dei a volta, né? Já achei aqui o quadrado. Achei aqui as quatro pontinhas do, da chunk. E eu só preciso quebrar o meio. Só que eu, como eu sou criativo, vou usar o comando do barra fio. Você faz barra, depois. Opa, oh, Aí eu aqui. Ctrl C. Aí eu vou lá na outra ponta Aqui é eu... o Isso aqui é trinta e que é só três trinta e seis, trinta e sete trinta e oito. Eu não coloquei o que que era pra... E assim, eu tenho quase certeza que enquanto eu tava fazendo o lado do outro take Vocês deviam estar assim, mas por que você tá, tá virando, sendo que você não, acaba, não chegou até o assim, final da, da, da, da chunk? E aí depois eu percebi enquanto eu tava quebrando ali as beiradas Oxi. que não quebrou? Ah, agora é, é que foi É uma... bugadinha Deixa eu arrumar aqui esses... Espaços aqui que ficaram eu Achei uma cabineira no cabineiro e aí uma coisa que vocês vão ter que fazer, vocês não podem iluminar isso daqui usando tocha. Vocês vão ter que usar algum, um bloco luminoso. Eu vou usar aqui a pedra luminosa e o glowstone. Que é a mesma coisa, né? Eu vou partir tipo, sei lá, assim. Assim. Assim, aqui já deu uma boa iluminada, eu vou iluminar mais, tipo, colocar aqui assim. Um, dois aqui. Não, aqui. Mas caramba, tô ruim hoje, viu? Eu posso quebrar aqui assim as tochas. Por que, que tem que usar algum bloco luminoso e não pode usar a tocha? Porque o slime, como eu já falei, ele dá equal em 3 de altura. A maioria, tipo, os grandões, né? Os pequenininhos não. Mas os grandões. Então, se você quer ter os slimes maiores que dão mais slime do que os pequenininhos, você tem que fazer desse jeito. E eu vou também pôr. De... Por um aqui assim no meio e em cima, no teto, pra não dar spawn de esqueleto, zumbi, em alguns lugares, tipo, meio escuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que eu vou exatamente no meio, já que tem 15? Eu acho que eu tenho 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Não, não dá no meio certinho. 1, 2, 3, 4... Não, não dá no meio, não. Falei, falei quase errado. Não dá é no meio, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, eu acho que não dá no meio. Aqui você virou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, dá... É... Não dá no meio porque aqui tem outro, ali tem sete, então não dá no meio não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que dá oito? Tá alinhado com esse. Eu tenho meio com toque e aí eu quero que as coisas fiquem alinhadas, entendeu? Eu vou pôr no teto também. Vocês não precisam fazer, tipo, exatamente como eu estou fazendo, então. Eu tô fazendo só pra ficar bem iluminado. Mas se vocês não têm coisa suficiente, usa o que vocês têm. Eu nem vou coisar tanto, já que eu tenho pacífico um por enquanto, né? Mas aí depois eu vou mudar. E aí eu vou mostrar agora quais itens que vocês vão usar para fazer. A farm em si. Que é sempre De bloco de ferro. 4. Precisamente. E. Dessa. Carva de punk pink Que é a abóbora. Essa abóbora com essa carinha. E como que você faz isso? Você pega a abóbora normal. E pega uma tesoura. Aí você põe assim. Depois tem é coisas desse jeito. Aí você até recebe algumas sementes. E aí tá aí a sua carga de aqui. E uma outra coisa que você consegue fazer é isso. Você consegue vestir ela. A vez que eu descobri isso, eu teve até um susto. E por que você tá pegando, pegando um bloco de ouro e, ou bloco de, de ferro? E esse daqui pra fazer um Iron Golem, que é um Golem um, um de Ferro, né? Não sei exatamente a tradição de Golem, mas a maioria das pessoas falam um Golem de Ferro. Que ele é dá spawn nas vilas, quando os villagers estão com medo, os aldeões, né? Aí você vai precisar também de cerca, areia, tudo O meu, O meu normal do no, no, no carrinho. E baú. E aí você vem mais ou menos no meio. Assim. Um, e Assim que é a junção aqui dos quatro pontos. Põe três castros até encostar no teto. E aí você... Eu vou pôr, tipo, assim. Põe um valor aqui. Aí põe um aqui atrás dele. E põe... Mais desse jeito aqui. Eu vou pôr mais um só. você eu vou pôr, tipo, três pra cada lado do do cacto, só pra ficar melhor do vivo. E vou, por exemplo, é... ir pra fora, sabe? Não ir no baú, no caminho Aí não vai ir pro baú. Aí eu vou pôr desse jeito, assim. E se vocês quiserem que eu ensine quais são todas as funções do F3, que tem cada coisa do F3, tem o F3A, F3B, F3C, tem tudo isso do F3. Se vocês quiserem que algum dia eu ensine vocês a fazerem aí, deixa aí nos comentários. Aí eu posso mostrar também. E se vocês quiserem que eu mostre outras coisas, pode pedir também. E aí depois que coisou que assim, que coisou não, né, que você pôs tudo, desculpa minha minha mania de falar desse jeito. Vou pegar aqui nas tóxico, não sei o que é. Eu, eu, eu né. Opa. Aí você vai quebrar aqui em cima do... Cacto. Quebrar mais um só Ah, uma última coisa que você vai ter que usar É a laje Vou pôr aqui em cima do Do carro é, Põe ali, deixa eu pegar aqui pra Fechar tudo. Não exatamente isso, só pra. Ficar. Se vocês eu encontrar alguma coisa de skyblock, qualquer coisa que possa usar mod, deixa algumas sugestões de mods aí na descrição, nos do, comentários dos vídeos. Pode colocar aí. E aí só, só lembrando que o meu Minecraft é o Minecraft em Java. Então.. Não sei se tem alguns que estão tá funcionando com um e tá funcionando com outro, só para lembrar disso. Deixa eu pegar a tocha aqui de novo já tá ficando escuro. É preciso quebrar mais um pra cá. Não vai vale eu procurar na picareta pra quebrar a da pedra. Lembrando, depois lembrando que tá no criatinho. E assim, gente. Eu tava pensando não agora nesse momento, né? Mas tipo, daqui a um tempo, assim. Da gente fazer tipo alguma série, sabe? Algum como. Sei lá, survival normal mesmo. Um mod ou sem. Da.. Vocês podem até sugerir nome ou coisa do tipo. Depois eu vou ver se eu decido fazer. Não agora, né? Óbvio. Daqui a um tempo. Mas eu tava pensando nisso. Vai demorar ainda. Vai demorar ainda. Mas eu tava pensando nisso. Por que eu quebrei isso daqui? Porque eu preciso ter... Por que, que eu falei que eu não preciso quebrar isso daqui? Porque tem que ter... Dois pra cada lado do capítulo. Aqui, ó. Tem dois pra cá, aqui, ó. Dois pra cá dois para cá, dois para cá e dois para cá e aí tá certinho. Então, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o rolling mas não faz ele ainda, senão ele vai fugir. Então deixa para fazer. Daqui a pouco. Primeiro, a gente precisa pôr a cerca. Precisa... Por que a gente pôs dois para cada lado? Porque você precisa estar a dois blocos de distância dele. Desse, desse bloco aqui de baixo. Né? Que aí ele não pode. agora você já pode fazer e aí você viu aí que ele tá feitinho e aí é praticamente isso a farm você então, precisa fazer com que os slime dentro então. aí eu só vou pegar aqui algum o... que slime Como... E vou dar aqui assim. Por que a gente pegou o. E por que a gente pegou o Iron Woman? Por quê? Porque os Levens não gostam do Iron Rolling. Então eles vão lá querer matar ele. Só que aí eles vão encostar no cacto que dá dano. E aí eles vão morrer. Aí a gente já viu que já tem alguns morrendo aí, E aí já tem um aqui. E aí, era Vamos, e tipo, se caso o seu era comece a, to a tomar dano, ele vai ficar... Só deixa eu pegar aqui uma coisa, aqui assim, antes. Ele vai ficar, tipo... Peraí. Eu quero mostrar pra você, depois eu vou... Peraí que ele tem muita vida, tá? podem ver que ele tem muita vida Aí é, você viu que ele ficou todo que... meu quebrado? Então, como você faz pra consertar ele? Você pega o ferro e clica com o botão direito Aí ele tá consertado Viu? E é tipo praticamente isso a, a farm, então, você só tem que esperar os. Os nós vai. Ah. E aí que eu vou aqui. Eu tenho que esperar. Então foi isso o vídeo. Obrigada por terem assistido. Se inscreva. ative o sininho. Deixem sugestões de vídeos aí, no, aí nos comentários. E até o próximo. Tchau.